E na bagunça, mas é importante a gente ter um rito, e esse rito é importante porque ele vai marcar uma, uma batalha, uma luta, e foi muito bem construída, que é a Rota Capitão Serra. Então hoje aqui, além do aniversário do Geraldo, a gente está pondo um marco, pelo menos embrumadinho, da Rota Capitão Serra. O já teve um momento que foi o um marco zero. Foi lindo, fizeram um vídeo sensacional. Com drone. Plantaram árvores. Plantaram árvores. A gente não teve hoje o drone e nem a plantação de árvores. Mas a gente tem hoje aqui... Mas eu posso um, oferecer essa floresta hoje, 22 hectares de Mata Atlântica. Mas teve uma coisa hoje que aconteceu. E teve a parte espontânea, teve a coincidência e teve a formação Realmente de fazer aniversário e usar esse momento para isso. Mas longe da programação, a gente tem a presença hoje aqui da Rede Terra, que é a empresa responsável nesse momento pela fomentação do turismo em Brumadinho como um dos fatores de reparação da Vale pelo ocorrido em 2019. Então foi muito legal que elas estão aqui, já era uma coisa programada, mas Deus foi muito bom, que programou hoje. E também temos aqui presente hoje, numa coincidência que ele estava vindo pessoalmente, que é o Rogério Galvão, que é o responsável pelas obras de reparação da Vale no município de Macacos e Brumadinho. E tá... Então, acho que ter acontecido isso hoje não é à toa. Então, Jaque, Jesus Cedência. Jesus Cedência e Capitão Serra <risos> gerindo isso para o turismo de motociclismo. Então, vamos por aí mais de dois anos de uma batalha, né, de, de se formar a rota, de se agregar parceiros para a rota. Não é uma coisa fácil. E há duas semanas nós tivemos aqui no Abóbora, com a presença da Prefeitura abraçando o projeto Rota Capitão-Senra e começando nos municípios de Minas Gerais a sinalizar a Rota Capitão-Senra. Significa que Brumadinho está dando o pontapé inicial de um processo que vai ter quatro entradas no município anunciando a Rota Capitão-Senra. E isso vai gerar, vocês sabem a quantidade de municípios em estado de Minas Gerais que vão seguir esse mesmo processo. Por N motivos. Então, acho que merece. Esse merece uma fala da Jaque, do Anderson, do Rogério, do Rodrigo e do Rogério, e da Jennifer da Sim, sim. Está é, no meu roteiro. Já sopraram aqui, mas eu já até o avisei Clóvis Sendon, que é o responsável hoje Dentro da Polícia Rodoviária Federal De treinamento da corporação de todos os policiais Em relação ao motociclismo nas estradas Nos entornos das capitais E o melhor de tudo formando motociclistas como nós, da Sociedade Civil Organizada, dos motogrupos, para orientação em como gerir motos de grande porte nas estradas, com segurança, pelo mesmo olhar da Polícia Rodoviária Federal. Então, ele saiu do Piauí e veio especificamente para esse evento, Obrigado pela pela pelo... Mas eu já até avisei que teremos a palavra dele também. Então, gente, olha, é, é gratificante ter todos vocês aqui hoje. Então, não só o Abóbora, mas Casa Branca e Brumadinho têm muito orgulho de fazer parte desse processo. O mototurismo pós-pandemia vai ser a grande solução e um grande marco para o turismo Nacional. Então a gente está trazendo, já trouxemos pessoas de outros estados, de outros países para fazerem a Rota Capitão C. Então acho que isso é um marco importantíssimo, porque isso é uma mudança, é um divisor de águas. Estamos entrando num novo processo e até pós-pandêmico, que a motocicleta já está pronta, o turismo de motocicleta, né? Temos um Nhotinho aqui do lado, temos um município, um, um município riquíssimo e temos um estado maravilhoso. Então, a partir de macacos, o, o Brasil inteiro está à disposição de pontos como esse, que está sendo inaugurado aqui hoje, Brumadinho, para se criarem rotas, Capitão Serra, pelo Brasil todo. Então, uma salva Legal. de palmas para o projeto. Depois dessa fala que excelente aí do, do Tunico, a gente fica até meio sem ter o que falar, né? Claro. Então, assim, é, a minha fala aqui seria só de agradecimento. Né? Agradecer o Anderson, que foi o idealizador da rota, que batalhou esse tempo todo com a assembleia, para aprovação de lei e, e com os órgãos públicos, ou seja, assim... É, o Anderson, ele oficializou a rota né? Tem o, o Rodrigo aqui também que está com a gente desde o começo O Tunico e o Geraldo que chegaram e agregaram e engajaram nesse projeto É um projeto muito bonito que a gente pensa Além de eternizar a memória do Capitão Serra De dar um, um retorno para os municípios É uma coisa que eu sempre falo é, eu quero que o nome do meu pai seja abraçado pelas comunidades. É, exatamente. Eu quero que, ele, que, que essa rota seja abraçada pela comunidade. Né? Eu quero que as pessoas tenham orgulho de falar a Rota Capitão Serra passa aqui. Né? O meu restaurante faz parte da Rota Capitão Serra. Então, o nosso objetivo é esse. É perpetuar a memória do meu pai e, uma, e agregar a isso esse valor humanitário, tá? essa parte social. Eu acho isso muito importante, principalmente em cidades que foram afetadas né, com essa catástrofe né, que aconteceu, da, da barragem e, brumade, e, e macacos também que teve problema com, com barragem. Então assim, é, eu acho que meu pai ficaria muito orgulhoso. Isso é isso. Desse projeto e desse objetivo que a gente tem. Então, é isso. Gente, é... muito já foi falado e eu acho que hoje é o dia de só fazer referência a, a um trabalho coletivo. Acho que toda a ação da... Cota Capitão Serra, ela vem motivada, gosta, foi muito citada aqui pelo coletivo e a inauguração hoje desse jogo americano retrata né, a parceria que foi feita aqui no município de Brumadinho e mais especificamente no distrito né, de Casa Branca e Piedade, Palhanos e Suzana, né? Porque o, vento, o vento e ventania é de Suzano, então, então assim, é a articulação local fazendo a coisa acontecer. É... A Rota Capitão Senra, ela vem com um propósito que é grandioso, que é posicionar Minas Gerais no mototurismo nacional e também internacional. Tá? É, o Capitão Senra, ele é reconhecido internacionalmente. É o único brasileiro que foi condecorado né, em... no evento de 110 anos da Halley em 2013 em São Paulo tá então assim ele tem essa história inserida no motociclismo internacional a gente acredita muito nessa, nessa, nessa, nessa, nessa ação e o que é claro pra gente nesse aspecto que no Brasil hoje você tem mais de 400 motoclubes né, de, de, de, de, espalhados por esse país afora e com Outros milhares de motociclistas avulsos que circulam pelas estradas do Brasil, como foi muito comentado aqui pelo Tonico. Ou seja, então, posicionar a rota, o Capitão Senra, é gerar fluxo turístico de qualidade aqui na região e inserir Minas Gerais nesse grande mercado que é o mototurismo nacional e internacional tá? parabéns Tonico, parabéns Geraldo aí, por todo esse apoio e também parabéns Rodrigo pelo trabalho junto ao município de Nova Lima e o distrito de Macacos tá? e obrigado a todos vocês também pela presença porque hoje é um dia especial que vai ficar marcado na nossa história tá? obrigado Gente, boa tarde. Primeiro, parabéns para o Geraldo. pois esse cara ímpar que comprou esse projeto desde o início, né? E de graça, né, Geraldo? Ele veio porque gostou da ideia. E hoje eu até conversei um pouco com o Rogério e falei assim, gente, o projeto é tão bacana que ele, que ele superou todas as pancadas, né? Nós tivemos pancada desde o início até agora e, e o projeto está aí. Eu acho que é só o Capitão Serra conseguiria fazer esse tipo de coisa. né? E essa região nossa tem a vocação para moto. Não adianta ser assim. Macacos começou com treino lá na Dona Dica e depois vieram né, as histórias das nossas motos de estrada. né? Hoje eu comentei, todo mundo pergunta, Pô, Rodrigo, por que, que você contou isso? Eu falei, são 9 ,62 km, 62 curvas. Desce Macacos, conta e vai ter o prazer de tomar um café lá em casa. É, são 62 curvas, não tem nada mais gostoso de uma rally do que você fazer curva, né? Então, assim, eu, eu acho que o projeto tem tudo pra dar certo, sabe? Nós temos recebido, eu já recebi em casa, gente de Salvador, gente do, do Rio, gente de São Paulo, gente do, do, do ABC Paulista, gente do, do, de, de Vitória, gente de Anchieta, para visitar a Rota Capitão Senra, e todo mundo sai daqui, assim... Pô, não precisa ir lá fazer a Rota 66 para conhecer um lugar tão bonito, sabe? Hoje eu, eu desci, né, eu vim no, no, no Serra Fila, vim foto, é, filmando. Gente, é cinematográfico, é um negócio assim, que ninguém imagina que nós temos isso aqui tão lindo, aqui, aqui do lado de Belo Horizonte, né? Eu tenho o privilégio de ter, morar em Macacos há 21 anos, você tem isso aqui a 25 quilômetros de Belo Horizonte, sabe? E a gente não aproveita, sabe? Então nós temos as Halley, que já é uma família, que a Harley por si só, eu tô, acabei de falar com, com o Léo ali que ele tem que sair da Honda para a porque é uma família, mas gente, a rota ainda vem mais, o Capitão Senra é, preconizou isso aqui, sabe, acho que é uma história, o Tonico tá aqui, o Geraldo tá aqui, eu acho que quem não tem Harley quem ainda, gente, não, não tem nada contra outras marcas, mas vem para Harley porque ela vem com uma família, tá? E vem prestigiar, a rota e divulgar mais. Obrigado, viu? Boa tarde a todos. Esse meu nome é Sou Clóvis Sendon. Para quem não me conhece, sou PRF e já há 27 anos. Motociclista, quase 40 anos já. Apesar de, de não ser tão velho assim, comecei com novo. E hoje eu vim aqui a convite do Geraldo. Parabéns, né, Geraldo? Para prestigiar ele aqui no aniversário dele com os amigos que também vinham, né, via de longe, não muito longe, né, de 2009. Tive a satisfação de encontrar aqui o, o, o Rogério e isso para mim assim é é sensacional. Que eu sou Mineiro, sou daqui, tô fora e encontrar os amigos, ver tudo isso acontecendo, eu que passei é, por esse trecho todo ainda nem asfalto tinha. E eu sempre admirei, tenho orgulho, daqui do estado, sempre trago, trouxe amigos do Piauí para conhecerem. Então isso, e ver esse projeto andando, né? e o Capitão Senra, que eu tive o prazer, tive a honra de conviver com ele também, conheci muito. E assim, a gente vê isso se tornando realidade, se tornando um evento, né? uma, uma, uma parte turística internacional, isso é muito muito bom. Então, os parabéns para todos aqueles que conseguiram aí com muita dificuldade transformar isso aqui em, em, em uma rota e uma, um, uma parte do turismo de Minas, né? E ligado ao motociclismo, principalmente, que eu acho que isso aí é, é, é que engrandece. E eu, mais uma vez, tô de volta aqui na minha terra e vou passar lá novamente na, na rota, vou rodar, vou rodar outros lugares. É, que eu ainda não fui na rota depois que asfaltaram. Né? A última vez que eu passei lá ainda não era nem asfaltado. Fazia trilha. Eu fazia trilha lá. Né? Então assim é, é, é muito.. É, vai ser muito bom passar por lá e apresentar esse trecho para o pessoal que é do Piauí, né? Que nunca vieram aqui. E assim, a gente é, é só, só explicando essa questão, que a gente sempre gosta aí promove a segurança do motociclista, está sempre é, trabalhando para que essa segurança, ela seja o melhor, o maior possível né? nos, nos cursos de formações nas palestras, nas conversas nos grupos de whatsapp que seja então eu acho isso muito importante e um, uma rota um evento né? Esses, todo esse todo esse evento em si, ele só faz enaltecer e engrandecer o motociclismo, esse motociclismo consciente, esse motociclismo voltado para essa segurança. Mais uma vez, parabéns para todos, né? E, e meus parabéns, especialmente aqui, para o Roy e para o Geraldo. E o Geraldo, agradecer a música de Teresina. Você cantou aí, muito bem cantado, né? E é difícil, pouca gente conhece essa música, hein? Mas beleza, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Tonico, pelo convite, né? Parabenizar aqui o Geraldo, né? Eu falei com o Tonico que a gente tá voltando agora, né? Depois da pandemia, participar mais, né? Conheço a história do Tonico aí desde, desde daquele, daquele seu restaurante lá que tinha aquelas escadinhas, 2006. dormia naquela rede gostosa ali. no. Então a gente tá voltando. Eu falei com o Tonico, pô, Tonico, reserva uma mesa aí, sim sí, rapaz, evento fechado, <risos> aniversário do Geraldo e tudo. Você, ah, mas me arruma uma mesinha lá, te agradeço. E aí ele reforçou o convite da gente estar falando aqui e enaltecer o projeto da, da Rota, né? É, eu particularmente tenho uma história muito bacana com, com, com o Capitão Senra, né? Com toda a família, porque exatos há 12 anos atrás, meus amigos começaram a comprar moto, né? Raleigh, e eu sou daqueles motociclistas e aprendi a, andar, a pilotar sozinho aos 17, 18 anos. Aí um belo dia eu fui lá na Harley e conheci, tive o prazer de conhecer o Capitão Senha, eu tava até contando aqui pra minha família aqui, que foi exatamente quando eu conversei com o Capitão, que eu vi aquele olhar tranquilo, eu falei assim, eu quero envelhecer assim, comprei minha Harley naquele dia, A primeira fé Bob, foi ele que me indicou, com muito, com muito prazer, eu tive essa, essa honra de, de comprar essa moto, que depois o Christian, né, nosso companheiro aí, até comprou de mim e eu fui seguindo. Já estou na minha sétima Harley e extremamente apaixonado com, com moto, com tráfego, com, com estrada, né? E também tive aqui o prazer de rever o Sendo, meu primeiro instrutor. A primeira coisa que eu fiz, comprei minha moto, fui fazer o curso com o Sendo, Sendo e sua esposa. Lembro disso, lá no Nova Aí revejo o Sendo aqui, você vê que as coisas vão convergindo. E a rota, né, Capitão Serra, a gente ficou extremamente satisfeito em saber que né, virou um projeto, tá aí virando realidade, e eu, eu tô responsável realmente por algumas obras aqui de reparação, né, aqui de Brumadinho, é, sou um mero executor, de sou ordens, mas pode ficar tranquilo, que o que depender da gente, a gente vai fazer de tudo para viabilizar essa rota que não tem dúvida nenhuma do valor do valor e da importância dela, né, por tudo aqui que a gente já comentou aqui, ok? Obrigado, Toninho. Boa tarde, é, só queria aproveitar para dar um parabéns, né, para todos os envolvidos na construção dessa rota Capitão Serra, acredito é. que isso vai potencializar também o turismo aqui em Brumadinho, acho que vai conseguir para fomentar o turismo aqui e a gente fica muito satisfeito também em perceber a, a invogação de todo mundo também queria agradecer as pessoas que responderam a nossa pesquisa hoje aqui, é muito importante pra gente e desejar uma rota linda para todos e todos vocês é isso Obrigado. vamos lá é, eu queria agradecer então todo mundo que está aqui né? em especial, vamos começar rapidinho Jaqueline, Anderson e Rodrigo que me abraçaram na rota é, Tunique e Carmelita que me abraçaram aqui em Casa Branca os amigos que me colocaram aqui nessa estrada hoje, né? Nós estamos mexendo aqui com motociclismo porque o Eza eu acompanho há 40 anos com moto, era apaixonado com moto. Juarez, Giovanni, Renata, eu, com... eu aluno. Né? Sentaram um dia ali em casa, ou você compra moto, ou você compra moto, e aí nós estamos junto aqui até hoje, né? E é isso. Então é só para agradecer a todo mundo que está aqui, muito obrigado, boa rota. Bom, é importante o dia de hoje, a gente salientar aqui que o projeto Rota Capitão Serra ele tem por objetivo, claro, por objetivo estimular a economia criativa nos distritos e municípios parceiros. Então, o Roberto Artezão foi um encontro que a gente teve aqui, uma pessoa que abraçou o projeto e está aí, ó, o um projeto dele, autoral, tá? é o Roberto, artesão em aço. Vai com você agora, Roberto. É, como promessa é dívida, cumprir hoje nessa data, tá aí entregue. Eu acho que isso aqui sintetiza bem é, o que a rota quer simbolizar e para fazer a identificação de cada ponto e definir a rota toda. Então assim, eu acho que ficou bem interessante e vamos dar sequência na coisa. Um parabéns, viu? Muito obrigado.